Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, a Alta renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre mais novidades sobre os cartões do Pão de Açúcar. Já bastasse as mudanças de pontos reais por dólar, agora é a mudança das cores nos cartões e também diferença de anuidade e além disso, mudança nos pontos do cartão Platinum. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje... Como vocês sabem, somos o primeiro canal oficial a trazer as informações do Pão de Açúcar para vocês dentro das notas oficiais do banco. E com isso, Trago para vocês em primeira mão as mudanças do cartão Platinum e também as mudanças para os cartões Gold. Como vocês sabem, publicamos no nosso blog altarendablog.com.br a seguinte matéria, veja. Bomba Itaú e cartões Pão de Açúcar. Muda novamente a pontuação do cartão Platinum e as cores dos cartões, hein? Pois bem, como vocês sabem, o Pão de Açúcar é um cartão... É muito focado para aqueles grupo de pessoas que juntavam milhas através dos cartões do Pão de Açúcar e também pagamento através das carteiras digitais usando os cartões Pão de Açúcar. Muitos usavam o cartão Pão de Açúcar para comprar milhas em massa e revendia as milhas baseado ao cartão Pão de Açúcar, gerando lucro é, para com aqueles usuários que vendem milhas. Né? Então, acaba sendo um cartão de poder forte para poder o mercado trazer um lucro adequado ao mercado. Com a mudança, o cartão Pão de Açúcar se tornou um cartão simples, básico, como qualquer outro cartão. E aí, o Itaú lançou o cartão Black em seguida da mudança, tirando os pontos por reais, transformando aí os cartões também nível Black. Vamos dar essa pequena nota que eu fiz aqui na matéria para vocês. Recentemente, o Itaú fez as mudanças drásticas aos cartões Pão de Açúcar, em seguida, mais mudanças para os clientes, cores foram alteradas e novos benefícios implantados ao cartão e agora desativação para a contratação do Gold PDA. Veja como ficou agora os cartões Pão de Açúcar. O cartão era formado por Cartão Internacional, Cartão Gold, Cartão Platinum e Cartão agora Black. Eram quatro variantes de cartões, sendo Visa Internacional, Visa Gold e Visa Platinum. Já na versão Mastercard. Ficaria por conta do Mastercard Internacional, Mastercard Gold, Mastercard Platinum e agora Mastercard Black. Pois bem, passaram-se... É, não deu nem 30 dias após o ao lançamento oficial no dia 17 de janeiro de 2023. O Itaú mudou as cores dos cartões e mudou a pontuação do cartão Platinum. Vamos à nota então. O cartão internacional ele ficou desta forma que vocês estão vendo, um cor, uma cor verde é, meio abacate, né? É, ele ficou como cartão internacional, a renda mínima é R$ reais, a anuidade dele é grátis para sempre, mas ele não pontua. No entanto, ele te dá 20% de desconto comprando nas lojas do Pão de Açúcar, 20% de desconto em cervejas especiais, 20% de desconto em queijos, 20% de desconto em marcas exclusivas qualitá, Taek e cassino. Tá? E também benefícios com os cartões Itaú Cartões e fatura 100% digital. Já o cartão plástico passou a ser da seguinte forma. A renda mínima do Platinum é R$ 2.500. Anuidade de 12 parcelas de R$ 33,75. A anuidade do cartão Platinum era R$ 650. Reais. Baixou para R$ 405,00. R$ 405,00 era a anuidade do Gold. Só para vocês terem a ideia. Ou seja, eles baixaram a anuidade do Platinum, R$ 650,00 para R$ que era a anuidade deste cartão aqui, ó, o Gold, que também é esse cartão aqui, o Gold. Tá? Então, ele baixou a anuidade desse cartão do plástico que é esse cartão, para esse cartão aqui, que é o Gold, para 405. A pontuação, quando foi lançado o Black e o Plátio, estava exatamente iguais, né? Dois pontos para o Plátio, dois pontos para o Black e cinco pontos internacional. Nesse momento, a pontuação do Platinum passa a cada um dólar gasto, um ponto e meio no Platinum para compras do dia a dia, qualquer estabelecimento. Já para compras nas lojas, do Pão de Açúcar, Extra e Compre bem a pontuação é 3 pontos a cada dólar gasto. E também carrega os benefícios, como por exemplo, a pontuação de 24 meses na validade dos pontos, 1 é, um dólar é igual a 3 pontos nas, nas compras do Pão de Açúcar, extra e compre bem, como acabei de falar para vocês. E também você pode trocar os pontos do Pão ponto de Açúcar por cashback. É cada mil pontos no plástico equivale a 25 reais. Então o resgate mínimo é 4 mil. Ou seja, 4 mil pontos equivale então, a 100 reais certo? Então eles estão pagando a cada mil pontos 25 reais então, ou seja, o milheiro eles estão pagando bem ali no Pão de Açúcar tá? e aí você pode transferir os pontos do cartão do Pão de Açúcar Platinum para os programas Latam, Azul e Smiles a cada um ponto equivale a uma milha nesses programas, tá certo? E além disso você também tem desconto 20% desconto em vinhos, em cervejas especiais, em queijos, marcas exclusivas qualitá, Teac e cassino e benefícios com o cartão Itaú, com 50% de de Cinemas, fatura 100% de tal, ou seja, o Pão de Açúcar Platinum perde também a pontuação máxima, que era dois pontos a cada dólar gasto, ficando por um ponto e meio a cada dólar gasto, equiparando o Platinum como qualquer outro cartão Platinum no mercado. E já quando você usa ele dentro das lojas do Pão de Açúcar Extra e Compre Bem, aí muda de figura, a pontuação é três pontos por dólar gasto, passa a ser um cartão superior ao Platinum do mercado, tá? E o cartão Black ficou assim, a é, renda mínima R$ 5.000, anuidade 12 parcelas de R$ 54.17 ou R$ 650, reais, a pontuação a cada um dólar equivale a cinco pontos, sendo que um, é, cinco pontos nas compras nas lojas do Pão de Açúcar, extra e compre bem, e a cada um dólar igual a dois pontos nas demais lojas, compras do dia a dia. Já para o cashback do Black, a cada mil pontos equivale a 30 reais de cashback, sendo que a pontuação mínima para resgate é 4 mil pontos, ou seja, você resgatando mil pontos dá 30 reais, ou seja, eles estão pagando bem os pontos mineiros dentro do Pão de Açúcar. 4 mil pontos resgate mínimo, 120 reais então, de cash para você usufruir aí no Pão de Açúcar, tá certo? E a cada um ponto que você transferir para Latam, Azul e Smiles, equivale a uma milha também para esses programas. Ou seja, é, melhorou aí a conversão um por um junto aos programas. Antes o, o Platinum tinha uma conversão de 0,88 Latam e Smiles, agora é equipar, equiparou exatamente iguais aos três, Latam, Azul e Smiles. Já os benefícios do Black também se mantiveram 20% de desconto em vinhos, cervejas especiais, queijos, marcas exclusivas, é, Qualitá, Teac, Taek e TA, TA, Cassino. Benefício cartões Itaú 100%, né? Então, tem aí para vocês todas as mudanças que aconteceram com os cartões do Pão de Açúcar. O Gold foi eliminado, ou seja, não há possibilidade de contratar o Gold nesse momento. Ele está inativo para contratação, o Gold do Pão de Açúcar. Provavelmente vai ser extinto a versão Gold, pois a anuidade do Gold passou a ser a anuidade do Platinum. E os benefícios do Platinum passaram a ser a pontuação do Gold, né? Só para vocês terem uma ideia. E aí o internacional ele tem uma força por internoidade, mas vem aqui somente usando dentro do pão de açúcar. né? E o Platinum, que tinha uma conversão exatamente igual do Black, a diferenciação era apenas os benefícios da Mastercard Black contra a Mastercard Platinum, acabou que o Platinum ganhou o seu próprio portfólio de benefícios, ficando com 1.5 pontos por dólar gasto e o Black com 2 pontos a cada dólar gasto anuidade 405 no Platinum, anuidade 650 para o Black. E aí, o que, que você me diz agora dessas versões? Lembrando que os cartões mudaram de cores, agora os cartões do Pão de Açúcar são todos na vertical, sendo verde abacate, né, esse verde aí que vocês estão vendo na tela do vídeo, tanto para o Internacional quanto para o Platinum, e o Black se manteve Black. E aí, comenta aqui embaixo do vídeo o que, que você achou dessas mudanças, se você continua o cartão Pão de Açúcar que você está usando, se você gostou dos benefícios, da novidade, o Itaú tá, trouxe aos cartões Pão de Açúcar na cor verde e o Black se mantendo black. E a pontuação do Placa alterando aí. O que, que você me disse sobre isso? E foi sobre esse assunto que nós tratamos aqui no canal hoje, essas mudanças do cartão Pão de Açúcar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Alex, membro black do canal aí o Alex do Rio de Janeiro, agora São Paulo né Alex, um abraço pra você também Dalton Luiz, um grande abraço meu amigo Gabriel Alves, um grande abraço você antenado com Anderson Dick um abraço meu amigo, Clóvis Juliano Júnior, um grande abraço pra você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo Fique com Deus